E aí amigos do Rio Mafra Mix, hoje mais dois dedos de prosa e comigo ele que já foi presidente da Ordem dos Advogados do Brasil aqui de Mafra, subseção Mafra, foi um dos fundadores do Observatório Social, ele, não vou nem nomear tudo que ele já foi ou é presidente, parte aí da, da sociedade, e olha só que curioso, hein? A grande maioria das pessoas que encontram ele lá na fila do banco, na fila do pão, perguntam, e aí, como é que tá as reportagens lá no Rio Maframix Mas ele não é jornalista, ele é advogado, é meu amigo Francisco, Dr. doutor Francisco Nichoca, seja bem-vindo. Obrigado, Douglas, mais uma vez estar participando aqui com você. E realmente, em filas, pergunto, muita reportagem, né? <risos> Espero um dia não apanhar por algum motivo que ele tenha feito. <risos> Olha, os credores, né? É, podem procurá-lo. aí. Ah, brincadeiras à parte, Francisco, Dr. Francisco, como é ser um advogado hoje no mercado que a cada esquina você encontra um advogado? Por outro lado, um país que precisa é, a todo momento reivindicar seus direitos, pessoas que não têm direitos hora por um motivo ou por outro. Como é ser advogado nesse turbulhão de coisas que é o Brasil, que é a nossa região? O advogado é uma profissão que necessita coragem, não é uma profissão para covardes. E hoje no mercado, realmente, nós temos uma quantidade expressiva. Nós somos um órgão de classe, acredito que tenha mais profissionais, mais de 1 milhão e 300, 400 no Brasil. E o que, que faz para se manter nesse mundo, nós temos que continuar sempre com honestidade, com um bom trabalho e se reinventar. Hoje, o, o espaço, apesar de ser um pouco mais apertado, mas todos temos aí nossas, ah, o nosso sol, né? Então, temos que ir atrás disso, continuar trabalhando, sempre com, de forma competente, como eu disse, e de forma correta, porque daí um cliente indica para o outro e é assim que você vai fazer a tua a tua imagem como profissional. Doutor, nos Estados Unidos o, não existe essas barreiras que no Brasil nós temos, né? Hoje um, um, um médico dos Estados Unidos, um advogado, ele pode fazer publicidade do seu trabalho, né? Dizer, olha, vem aqui que aqui é mais barato, eu resolvo para você. No Brasil isso é quase que expulsão para o advogado, dizer, ó, vem aqui, eu resolvo para você essas regras impostas você fez parte da comissão de ética, faz, julga outros advogados, essas normas não limitam muito a ação do advogado? Limitam, limitam sim e eu sei que há divergência dentro da classe em que deveria ser liberado, é, não sei se na forma como é feito nos Estados Unidos né, mas deveria ser menos engessado do que é hoje mas eu vejo, eu sou o partidário que é necessário. Em razão da quantidade de advogados, nós temos que ter um ordenamento que não mercantilize a profissão. Então, o advogado ele tem que trabalhar dentro de uma ética. E é para isso que a OAB impôs toda essa normativa de cuidarmos, né, para que, não como os Estados Unidos, que a gente possa ter aí um outdoor, mas a gente tem que trabalhar sempre no boca a boca. Né? Uhum. Então, assim, um comentando com o outro, o teu bom trabalho, isso sempre vai trazer mais clientes. É você cuidando bem do teu jardim que as, que que as, as borboletas, borboletas vêm. vêm. É, você veja, teve uma vez que eu convidei um advogado especialista em uma área e ele falou, infelizmente eu não posso escrever como advogado. Porque a OAB me veta isso e, e eu, eu acho que a sociedade perde. Né? Quando você não pode. Ele poderia escrever como pessoa física, mas como advogado ele não poderia se intitular nessa matéria. Então, é... Eu já acredito que ele pode, ele não pode fazer isso com a habitualidade. Pois é, mas e aí que com esse caráter. Toda, toda semana ter a, a, a, a coluna dele. Afinal, praticamente eu posso. Então, a gente até tentou alguma coisa com a OAB para todos os advogados se revezarem e mandar uma coluna. Tá gatinhando acho que vai dar certo. Mas vamos lá. Você é um cara que está na sociedade, inserido em vários segmentos. É presidente de app de escola. É, faz parte de clubes de serviço. Como que você consegue controlar tudo isso? Tem, que organiza... tem que controlar a esposa em casal. Tô indo, né? Tem que controlar, organizar seu tempo. É. Tem que ter uma esposa que realmente te apoie. A família é importante para nesses casos. E assim... Você não pode também sacrificar todo o teu trabalho, todo, todo o tempo da família só para fazer essas atividades extras. Então você tem que equilibrar. O equilíbrio é a essência da vida, então quem souber encontrar essa forma é, vai conseguir aí tocar a vida da maneira que eu estou tocando pelo menos. É claro que tem alguns estresses, não digo que não, a gente perde tempo e acaba prejudicando um pouco em certos momentos. Uma área aí, seja na família, seja no trabalho, mas olha, eu vou te dizer que é gratificante a sensação de você poder é, estar com a consciência tranquila de que eu estou sendo útil para a sociedade ou eu fui útil, seja na passagem de alguma função que você exerce dentro da, aqui da sociedade, olha, isso aí para mim vale a pena, eu posso dizer que eu deixei a vida, não passei em branco, Achei que você é um cara muito é, bem relacionado, né? Você tá em vários segmentos, tá na sessão comercial, tá na. Okay. Da onde que vem essa inspiração conversar com as pessoas? Você é um cara que passa muita tranquilidade, muita paz para as pessoas conversando. De onde que tira essa inspiração? Não sei. Cada um tem a sua personalidade, o seu jeito é obviamente que eu também observo o que tem em volta. Nós temos uma criação e, às vezes, dentro de casa, nós temos os nossos o, o pai e a mãe que nós temos que seguir exemplo, mas também nós não, não precisamos ficar presos nisso. Nós temos que conversar com outras pessoas e aproveitar o que é de bom. Né? Você vê uma pessoa proativa, você busca ser proativo, ser tranquila também, conversar, enfim eu busco o que é de bom nas pessoas e assim trago para mim talvez um pouco dessa tranquilidade dentro de casa eu traga do lado da minha mãe Ser minha mãe é uma calma. pessoa bem mais calma você foi no final do ano ali homenageado como o advogado mais atuante da, de Mafra né? teve uma, uma... advogado de uma, de as pessoas votaram colocaram teu nome como... personalidade e isso que desce te deixa ah cara que legal não sei se o termo vai essa, até porque eu nem compareci na não pude participar mas o que eu, eu fico muito grato eu fico grato com o reconhecimento isso é importante todos que fazem alguma atividade fazem pelo menos agora falando aqui para a cidade fazem decoração dou o seu tempo eu acho que uma gratidão sempre é bem-vinda esse reconhecimento né Quanto a vaidade, não vou dizer que é por vaidade, tanto é que sempre fiz isso há muito tempo e busco sempre fazer de forma discreta. Então, pode ter um pouco de vaidade, eu não sei, porque todo mundo é humano, mas não é esse o objetivo. Um objetivo né? É, a gente acaba, quem não gosta, né, de um, de um afago, de um carinho, de uma é transtorno, claro por exemplo... É se claro eu, se eu quisesse, poderia estar muito mais exposto na mídia, né? em jornal, que na mídia ainda. Em geral? Em geral, né? Mas não, nunca quis, veio tudo naturalmente. Assim como as funções que eu sempre exerci, uma curiosidade. Todas, praticamente, todas, foi a convite, não fui eu, olha, desejei, eu quero ser. Todas falaram, vai você, nós precisamos disso aqui pra cidade, eu te convido, sabe? Não me lembro de uma que eu tenha... Ido lá e ido eu lá quero... Vendido. Não, todas foram forma convite. Que legal, isso é muito bacana. Você também deu uma emagrecida, né? Que, que, qual foi a virada de chave, assim, para eu, eu tenho que... Assim, eu tenho hoje 45 anos. Farei 46. E eu pensei, primeira coisa, na família. Né? Se eu quero ver meus filhos, como que eu quero envelhecer, então, eu já tava hum. bem acima do peso. E... Eu, a consciência também puxou orelha. Então eu busquei ajuda, fui lá no meu amigo Teco da Budocan lá, e disse: "Teco, preciso de é ajuda". Eu, obrigado. obrigado, obrigado. E então a gente começou um trabalho ritmo, funcional e também alimentação. Sem a sem ajuda da alimentação correta, você não Tipo, não faz não é que não faz mas fica mais difícil então eu perdi é. 14 quilos aí em seis é, meses pãozinho aqui a gente que acabou de sair do forno aqui ó dos melhores você, você come não ele tá aqui a gente acabou de sair do fornozinho olha os melhores já vou então, morder então eu, eu perdi uns 14 quilos ganhei mais uns dois aí na virada do ano né também <risos> a gente não é de ferro mas eu continuo com atividade física, eu estou evitando excessos, né? Gosto muito de beber, gosto muito de churrasco. Vou dar uma pausa agora por uns meses por um problema de saúde, mas eu não vou deixar nunca de, de, de aproveitar com os amigos aí um churrasco uma cerveja. Tá certo. O que, que nós podemos melhorar em Mafra, na nossa atual concepção? Carnaval acabou, passou o carnaval, passou a esse período que nós estamos vivendo. É um período de incerteza ainda, né? política, as pessoas já estão com medo, não sabem o que, que faz. O que, que você espera desse próximo governo, da nossa região, o que, que dá para melhorar? Como que você está olhando esse, essa, esse momento do país? É bem delicado, viu? É bem delicado. Metade do povo não vai gostar do que eu vou falar, mas eu também não vou expor tudo o que eu penso. Quem me conhece sabe que eu sou muito franco mas eu não quero também criar atritos e problemas. Sim, estamos no, no início, né? estou falando agora no cenário nacional, estamos no início, eu estou preocupado. Né? Então, é, o que, que a gente busca de, de um governante? Nós buscamos que ele é, escolha pessoas técnicas para isso. Né? E a gente está vendo o contrário. É só indicações políticas, é uma série de, de portarias que vêm em revés. O banco, a economia está se estremecendo, então realmente a gente tem acompanhado bastante dificuldade. Muitas empresas fechando. Se é só por isso, eu não sei. Talvez seja um resquício do que já vinha se acumulando mas o cenário para mim nacional não é dos melhores. Eu acho que o Brasil vai dar uma regredida nesse ponto. E dentro do, do, do cenário municipal eu acho assim ó que nós temos que, claro, ter a preocupação no cenário nacional, mas temos que gastar e dar foco das nossas energias dentro do nosso quintal. Eu sempre digo vamos, não adianta ficar reclamando, xingando um candidato, xingando outro, direita, esquerda não resolve absolutamente nada. vamos resolver aonde? ajudando aqui a gestão, por exemplo, do município. se você encontrar um buraco, vá lá e reclame do buraco, né? se algo que está errado, é, faça pelos meios próprios. não precisa você fazer lá e nada contra quem faz. Não precisa fazer um estardalhaço, olha, vídeo e rede social é uma forma é e funciona muito melhor, claro, concordo mas também você pode trabalhar dentro de, de, da descrição, né? não que seja, como eu falei, não é esse o correto, é uma forma também e a pessoa vai optar. Mas em resumo, que ela gaste energia trabalhando, dando sugestão aqui, reclamando aqui na nossa cidade, que é onde você realmente vai ter é, uma efetividade maior maior atuação. Chico, às vezes quando as pessoas vão para as redes sociais, uma coisa que é nisso, elas vão porque elas são oposição, né? elas não gostam do prefeito ou defender uma outra, uma outra bandeira, e aí elas vão mais para o ataque, eu acho que esse é um, um modelo que não dá para continuar, né? você tem que, como você falou, se tem uma reclamação, tem uma reivindicação, ela é justa, você pode fazer, agora você não pode atacar, e, e geralmente às vezes quem vai para a rede social vai para o ataque, que não é legal. É, mas acho que é legal. O que você falou, as pessoas têm que se manifestar, têm que pedir, porque é uma democracia. Às vezes, tem que ir, e quer ou não queira, cada gestão vai dar um foco numa situação, pelo que eu imagino, e ela acaba deixando outros desejar. Então, a, a, essa, a, essa é a população. A gente vai ter que estar se movimentando e tudo mais. Né? Agora, em relação ao Observatório Social, o que, que aconteceu? Ele não, aos mafrentes não... Não entenderam a magnitude do, do, do observatório? Eu acho que entenderam. Eu, ah, só que não fizeram... É que assim, ó, vou te falar. Foi muito difícil conseguir criar o observatório, porque ele não é bem visto pela governança. É. Quem vai assumir a direção disso tem receio de ser perseguido, porque você quando vai fazer fiscalização, é para observar o dinheiro público, uhum. e geralmente o executivo, o legislativo, seja quem for o alvo, não vai gostar de ser fiscalizado, quem que gosta? Uhum. E aí quando você apresenta elementos e esses elementos aí é, se transformam em procedimentos até dentro do MP, não vão gostar. Então quem quer se sujeitar a ter esse desgaste? Então essa foi uma grande dificuldade, mas nós conseguimos, o observatório foi criado e foi abraçado pelas entidades, viu? Realmente ele tem, teve uma ajuda muito importante e ele caminhou. Teve grandes resultados, aí economia de milhões de reais, só que com o tempo ele foi... Como que eu vou dizer assim, hoje ele já não tem um local próprio, os recursos já não são mais os mesmos, então, assim, ele enfrenta dificuldades. Pessoas que têm vontade, temos, né, mas assim, nós não temos muitas adesões. Eu acho que não consigo te explicar o porquê que não dá continuidade. Talvez as pessoas não querem se envolver por medo de represária política. Em muitos casos também tem disso. E também tem o comodismo, né? Muita gente boa na nossa sociedade, que é, usa energia, talvez assim num foco diverso, poderia usar aqui para ajudar o Observatório Social. Então o Observatório Social é uma ferramenta importantíssima para cada cidade, cada município. Nós até faço um apelo que quem tiver interesse em ajudar o Observatório Social... É, entre em contato, entre em contato até com a redação, que facilitar, a gente depois passa, passa o link ou o número, para que ele continue forte, sabe? Isso é um dinheiro de quem? É um dinheiro do povo, é um dinheiro bem aplicado. E tudo que o observatório faz é, é visando o melhor, a melhor utilização do dinheiro, sabe? Do nosso bolso. Gente, está na descrição do vídeo e rodando aqui no rodapé do vídeo os telefones, os contatos para você conversar com o pessoal do Observatório Social e ter mais informações. Para nós chegar ao fim do nosso bate-papo, é sempre bom estar contigo aqui, Francisco. E eu queria saber o que, que te emociona, o que, que, te, que mexe com você. A gente vai ficando mais velho, várias coisas começam a balançar, né? Mas eu acho que família, né? Alguma coisa que é mais próxima e né? sempre mexe com a gente. O que precisar de nós, estamos em pé ordem, é. sucesso na tua carreira, seja é um, um advogado reconhecidíssimo na cidade, tem um nome, fico imaginando qual rua que vai receber a, a rua Doutor Francisco de choca, né? É, mas desejar sucesso para você e dizer que estamos aí no que precisar, estamos junto, quando conosco. Agradeço mais uma vez a participação, é sempre um prazer estar aqui no seu programa E assim, se você prever isso para mim, você também vai ter seu, <risos> o seu lugar aí em alguma rua né? E ainda digo que talvez, por que não, se não for na próxima, na outra aí, nosso prefeito de Rio Negro Ah, não, ah. Não, não, não, não, prefeito não Jornalista tá a bom tamanho, empresário já deu o upgrade que precisava é. Chico Mas condições tem Sucesso para você sucesso. Saúde a todos Saúde. Grande Bom, abraço Dá um abraço na família, na esposa, nos filhos E a gente fica por aqui, hein Quem sabe você pode ser o meu próximo entrevistado Deixa no comentário aqui o que você gostou Dessa entrevista Se você estiver nos ouvindo pela nossa web rádio Corre lá para as redes sociais Estamos transmitindo pelo Youtube, Instagram, Facebook E deixe lá o seu comentário Chico, obrigado, sucesso E a gente volta a qualquer momento Com muito mais informação